Olá! Você sabia que agora existe a permissão para que os partidos se reúnam formando uma federação partidária? Só que uma coisa que talvez você não saiba é que a federação não presta contas para a justiça eleitoral daqueles gastos que tenham sido realizados. São os partidos que compõem essa federação em todas as suas esferas estaduais, municipais e nacionais que vão fazer com que a prestação de contas da Federação seja prestada. Ela vai se dar por meio das prestações de contas de todas as direções, em todas as esferas. Vamos juntos, rumo a contas aprovadas!